Gente, se tem uma coisa engraçada que acontece comigo sempre que eu tenho que fazer um cadastro, é quando chega aquela hora em que eu tenho que dizer qual é a minha profissão. Aí me pergunto, profissão? E eu fico pensando, devo dizer que eu sou empresário? Devo dizer que eu sou ator? Mas é lógico que eu tenho dentro de mim a resposta. E a resposta é, eu sou o palhaço. Isso mesmo, fazem 28 anos que eu atuo com essa profissão, com esse ofício, e eu tenho muito orgulho disso. E aí, logo depois disso, a pessoa me pergunta, mas palhaço, você trabalha num circo? E eu respondo, também, mas na verdade eu tenho uma escola. E o nome dessa escola é Construindo o Seu clau. Bom, daí vem a segunda coisa engraçada. A pessoa me olha com uma cara e faz assim, hein? <risos> construindo o Seu clown, pelo amor de Deus, o que é isso? né? E aí eu preciso explicar para a pessoa por que, que o nome da escola é Construindo o Seu clau. Bom, construindo. É um processo de estar fazendo, ou seja, qualquer escola nunca pode estar pronta, fechada, porque o ensino é algo extremamente dinâmico. Então, por isso, o nome construindo, Seu, seu, porque o palhaço, ele é extremamente generoso, ele vive para fazer algo de bem, de bom para o outro, para a humanidade. Então, construindo o seu, né, e clown, que nada mais é, Palhaço em inglês. Aí as pessoas me dizem, assim, ué, mas por que você não colocou palhaço então ao invés de clown? E a resposta é: não sei, porque se tem outra coisa que eu também aprendi através do palhaço é que a gente não precisa ter a resposta para tudo, né? Mas palhaço, clown, significa o ser humano no seu auge de comunicação, feliz, livre de qualquer preconceito. O palhaço tem que ser uma pessoa leve, é uma coisa que vem de dentro da gente. palhaço é um ser que brinca, que se diverte e que não tem milindres. Ele está pronto para se apresentar na rua, no teatro, no cinema, nos hospitais. E é isso que eu quero levar para as pessoas através da escola Construindo o Seu clown e aí as pessoas me dizem: "Mas então todo mundo que quer ser palhaço vai lá estudar na tua escola". E eu digo: "Olha, quase ninguém vai para minha escola para se formar palhaço". E aí a pessoa faz de novo aquela cara, cara. Hein? <risos> e aí eu tenho que explicar que o método que eu criei para dar aula se chama palhaçaria terapêutica. E aí é uma loucura, a pessoa está ouvindo que eu sou palhaço, que eu tenho uma escola chamada Construindo o Seu Clau e que eu uso um método chamado palhaçaria terapêutica. Rapaz, pelo amor de Deus, que coisa complicada. E eu digo, calma que eu explico. Palhaçaria, se o padeiro tem o seu lugar de trabalho na padaria, se o marceneiro tem o seu lugar de trabalho na marcenaria, o palhaço tem a sua oficina, o seu estudo na palhaçaria. E quais são as ferramentas que o palhaço utiliza? O palhaço vai trabalhar com a comunicação, com a emoção, com o sentimento. Aonde que a gente encontra isso, gente? Aqui dentro, dentro de nós. Então a palhaçaria é algo que trabalha a nossa parte interna, para que a gente possa se comunicar com o mundo externo. E aonde que fica a terapia? Segundo Freud, a terapia se manifesta sempre que um sujeito tem a oportunidade de falar sobre seus sentimentos e emoções para outra pessoa e recebe uma escuta positiva. Não é julgado, não é condenado por aquilo que ele sente ou pensa. Então, o meu método, a palhaçaria terapêutica, oferece para os seus alunos um espaço um lugar onde ele possa manifestar as suas emoções de forma a não ser julgado. E o palhaço é perfeito para isso. E depois de contar tudo isso para essa pessoa, ela deixa de me olhar com pena ou com estranhamento e começa a me olhar com admiração. Porque as pessoas admiram quem faz o bem, quem se dedica a uma profissão que tem como propósito levar algo de bom para o mundo, para os outros. Então você que está aí pensando em escolher a sua profissão, você que está aí pensando talvez até em fazer um curso de palhaçaria, não tenha medo do que as pessoas vão dizer ou vão pensar. Faça o que você acredita, faça com amor e eu tenho certeza que você vai prosperar. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre a palhaçaria terapêutica, sobre a escola Construindo o Seu Clau, sobre o que é o palhaço, não deixe de se inscrever no nosso canal Construindo o Seu Clau lá no YouTube. Ah, e tem também as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e o nosso site que está lindo. Um beijo, um abraço e o palhaço que habita em mim, saúda o palhaço que habita em ti.